Eu tô com medo já desse jogo. Pronto, agora eu posso falar com vocês. Oi, bom dia, aqui, da tá fazendo Toys. A gente tá no Cuphead e hoje a gente já sofreu ao vivo. não sei quanto tempo eu vou gravar essa merda, é só agora. Olha, tem seis. Nossa, eu vou jogar com o eu tô, eu tô ligado que esse jogo joga difícil, tá? Eu tô muito ligado. Olha aí, gente. O livro do Cuphead. Quanto um tempo atrás existia um lugar. Calma aí. Tempo atrás tem um, em algum tempo atrás, em um lugar mágico lá em, na ilha de lá quer, tinha dois irmãos chamados Chicrinho. Eles viviam no lugar ah, Aí eles foram jogar cassino Aí os caras tava eles apostaram as vidas dele e eles perderam. Eu Chico, tá rico, filho. Chicrinho tá rico. Eles empolam pelas almas. E ele disse, vai pegar a tua então. E Eles são expulsos. E eles correm. Histórias do Tontinho Gameplay. A gente, eu sou Chicrinho. Tá louco, gente, o Chiquinho tá louco é beleza, então atirar Tô correndo Não é possível Ah, é uma explicação de vida pra vocês Se você não consegue, desista Com seu microfone no chão e sai da vida Não é possível, cara Não é possível, cara meu Deus, aqui não dá, não. Tá jogo? Ah, não morre. Tá ah, vendo? Não me mata. Não me mata. ai ah, é esse é jogo? Não. Ah, veio. Ah, veio. Ah, Ai, esse... mano! Você tem que passar isso aqui sem tomar dano. Eu matei o bicho. Aí eu... beleza. Na verdade, se dia semário esse jogo, não podia. Aí, foi mais longe que eu cheguei. Não, não, não. não. Olha aí, não, na moral, na moral. Vocês vão ter que ver. Eu estou a 30 minutos essa É essa... sério. Eu não sei porque eu agravo essa pessoa, tá? Vai, vai, vai, vai, vai. vai, vai. vai, vai. vai, vai. Ah, sinceramente, eu nunca mais quero ouvir falar de Cuphead, tá?